Como é que é meus putos de estamos aqui para mais um vídeo e vocês estão a ver que eu já me estou a rir, se me estou a rir é porque há coisas boas para o nosso Evolution, pois é, olha o que a gente tem aqui, uma caixinha da Varex, outra caixinha da X-Force, Varex, ou EVO 8, tem isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, ou seja, temos aqui coisinhas muito boas, para o nosso Evolution, que eu vou fazer já o unboxing já de seguida, e vocês já vão ver o que é. Agora, pergunto -se a vocês, mas o oh, Yuri já tem o alerão, e se não estava aí, o que é que se passou, apareceu aí? Eu vou querer documentar tudo, e aqui está a documentação. Pois é, este alerãozinho veio de um seguidor, e de um rapaz que eu já fiz vídeo do carro dele no canal. Ora, vocês lembram-se daquele Subaru da Bracardox, aquele o mais forte, foi o Subaru mais forte que eu andei até hoje, vocês sabem qual é, de certeza. O rapaz tinha lá este aldrão e disse, senhor, não compres que eu tenho aqui um, não preciso dele, eu ofereço. Eu já lhe agradeci mil e uma vezes, mas mais uma vez aqui em vídeo, pá, obrigadão, já está cá montado. É, mas depois, ele mora na Suíça, depois tínhamos a dificuldade de fazê-lo chegar cá. Aí eu fiz um post no Instagram, outro seguidor disse, não te preocupes que eu vou a Portugal, eu passo no rapaz, está já mesmo aqui à beira e levo-te o aldrão. E assim foi o rapaz trouxe-me o Alderon, aqui ele era cinzento, não era assim preto isto já foi invenções minhas vocês agora estão dizendo só Yuri, isso está com uma pintura um bocado manhosa é pá, pois é o carro também está assim um bocado manhoso eu resolvi pintar o Alderon também um bocado manhoso não foi uh, uma pintura alto, não foi nada foi pintura Yuri francês, toma-lá outra vez depois, quando o carro for todo pintado aí sim, vamos ter o Alderon com uma pintura como deve ser por agora, como o carro está a o Alderon também está a olha, fica a condizer mas pronto, sim, já temos aqui o Alderon e agora vamos fazer o unboxing destas coisas. Ora, então vamos lá fazer o unboxing do material que chegou da Varex, Varex. E nada melhor que fazer o unboxing aqui fora, ao pé do nosso Evolution. Até porque o que chegou não vai caber lá dentro do meu bunker, então junta-se útil ao agradável. Temos um cenário mais bonito e temos espaço para desempacotar isto. Ora, nesta caixa o que é que temos? Temos um suporte de escape, temos a ligação elétrica como sempre nas nossas panelas Varex a ligação elétrica com o cabo depois a gente pode pôr direto ou não mas aqui está o receptor, os comandos e o cabozinho faz sempre falta aqui temos a respectiva junta e os parafusos e agora aqui temos a nossa poderosa Varex com a panela já cá fora este é o modelo VMK21300 Sempre aqui a original Varex com um númerozinho patenteado, tudo como deve ser. Não, é não é as réplicas, é as originais. Ela é uma de 63, como vocês vêem tem aqui uma grande boca e ali dentro tem o buraquinho de onde sai quando a gente tem a válvula fechada. aberta ela sai toda direta, fechada, anda aqui a um zig zag de modo a ficar mais silencioso. Aqui é onde a gente vai ligar a cabelagem, depois liga isto dentro do carro e regula com o comando. Temos aqui a Varex para o EVO, a panela final. Mas não foi só isto que veio, calma. Aqui nesta grande caixinha, se eu conseguir abrir sem fazer disparar, temos o restante material, igualmente de qualidade, igualmente da onde? Da nossa exforce É melhor pôr a caixinha aqui do lado, porque isto é muita coisa, eu nem sei se vai caber aqui em cima, mas vamos abrindo e vamos ver. Ora, aqui o que é que a gente tem? Temos a ponteira para a panela, ela vai apertar aqui e temos, vocês estavam a achar que aqui é um acabamento, não, tem aqui a ponteirazinha, gravada aqui, X-Force, temos aqui a ponteira. Agora aqui dentro, temos a restante, a restante linha, eu se calhar vou já tirar daqui os plásticos todos, porque isto cá me inspira, que vai dar uma trabalheira dos diabos, então eu se calhar vou já tirar estes plásticos todos, e é mais fácil mostrar-vos isto já sem plástico. Bem, já temos aqui as pecinhas todas sem as proteções, vieram bem protegidas e deu uma trabalheira, tirar aquilo dos diabos. Então o que é que a gente tem aqui? Para você, para começar, vocês vão já ver estas soldaduras e pronto, lá está é material original. Varex, é eu nem sei para onde é que é de começar mas vá lá, temos aqui a parte que vai ao turbo, ok? Aqui com as soldaduras todas a parte que vai ao turbo depois, deve ser para aqui temos aqui, deve ser isto, deve ser isto e não ponhas água, não metes água temos aqui o downpipe, que vai sensivelmente até à zona do catalisador. Deixem-me pôr isto aqui, para a gente não se perder. Que vai sensivelmente até à zona do catalisador. O catalisador este que está aqui, com a furação para pôr as sondas, tudo certinho e direitinho, com estas soldaduras, pá, ah, Fantásticas, não é? Não, não, há, não há hipótese. Depois, depois temos aqui a continuação. Esta é a panela do meio, digamos assim, a panela intermédia, que vai depois fazer a ligação à final que vocês viram no início do vídeo. Agora, aqui no meio, se não estou em falta, este este aqui, pelo que me parece, é o que vai encaixar aqui neste para fazer a continuação. E depois leva uma braçadeira que está aqui. Okay? Se eu estiver errado vocês corrijam nos comentários eu depois já vou ver bem bem bem como é que isto fica depois quando tivermos na instalação não é? mas em princípio será isto este aqui está-me a parecer muito semelhante a este em medidas das duas uma ou é para a gente ter para andar este é um cat de alto fluxo este deve ser para a gente andar direto das duas uma ou é alguma peça que falta ali que eu não estou a entender de onde e assuma-me a meia culpa ou então é uma peça mesmo para substituir o catalisador. Ou seja, se a gente quiser andar catalisado, usamos este, que se não quiser usamos este. Como tem, como tem os dois a furação para a sonda e o pipe também tem furação para a sonda, eu não quero que este carro tenha três sondas, portanto este aqui deve ser mesmo isso que eu estou a dizer que é para andar com catalisador ou sem catalisador no caso da gente querer ir para pista não se é? quisermos ir para pista usamos sem catalisador se quisermos andar na rua usamos com catalisador não é? não é? meninos não é? é isso mesmo este aqui é o zig zag que me parece que vai ter a panela final e depois encaixa na panela final que vocês viram com esta ponteira que também vocês viram e este é o material que a Varex enviou para o nosso EVOLUTION para vocês verem como é que fica o escape final com a ponteira isto vai ficar sensivelmente assim Encaixar aqui e vai ficar sensivelmente assim, pois melhor encaixar, não é? Logicamente, depois vai ficar sensivelmente assim. E agora eu pergunto a vocês: mas o Yuri, se foi aí tudo parado? Como é que isso aconteceu? Pois é, malta, vocês sabem que eu sou vendedor das panelas da Varex, uh, já há bastante tempo, e eles viram, eles veem os meus vídeos, não é? E viram que eu comprei um Evolution, a gente trocou uns e-mails e eles decidiram enviar isto para demonstração, para a malta que tem Evas que eu quero comprar igual, saber aqui o que, é, o que é que eles têm, as opções que têm e de, fo de forma a apoiar o conteúdo do EVO, eles decidiram isto tudo, eu não paguei nada, foi 100% patrocínio deles eles decidiram apoiar o conteúdo do EVO, o conteúdo aqui do Zé Pouca, não é? Agora vocês têm que aguardar a montagem disto, quando for feita a montagem vai ser documentado em vídeo para vocês ouvir o barulho, verem como é que está a funcionar, etc. Vamos montar isto tudo com muita calma mas o unboxing está feito, o material já chegou e eu acho que vocês gostaram e eu então adorei. Vai Malta, fiquem bem na descrição, eu vou deixar o link da X-Force, mas independentemente de estar o link deles, vocês podem contactar para comprar estes produtos todos pelo Facebook Yuri Francisco Performance Parts, sou eu o boss, não é? E tratamos das encomendas e de mandar vir este material ou outro material qualquer da X-Force, da Varex, para vocês colgarem nos vossos carros, nos vossos bolings. Vai Malta, fiquem bem, um grande abraço. Eu gás, não tem breve. Bem, estava aqui já a editar o vídeo e decidi vos mostrar no site, mais propriamente no site da x onde é que vocês acham. Vocês entrando aqui no site da X-Force, procuram aqui por modelo, ok? E vai-vos aparecer as várias opções que vocês podem pôr no vosso carro. Neste caso, eu escolhi aqui o Lancer do 789, que é este bichinho aqui. E aparece aqui este, estas opções de escape sem válvula. Temos aqui escape com válvula e pronto, e vocês depois escolhem as peças que querem com o catalisador, só os e aqui. Depois de decidirem o que é que querem, vêm aqui ao Facebook, Yuri performance parts, mandam uma mensagenzinha ao Yuri, dizem o que é que querem e o Yuri consegue e isto que está aqui, há aqueles preços fantásticos. <risos> Vai, fique bem, mais uma vez que abraço. Oi, abraçou, eu ando a gás, mas